Porque as mulheres traem você sabe não então fica aí que esse vídeo podcast alguma coisa mais é para você Olá pessoas lindas como vocês estão hoje estamos iniciando um novo projeto aqui para falar sobre questões importantes dentro de relacionamentos e é, complementando um vídeo que a gente já tem, hoje falaremos sobre o porquê as mulheres traem. Né? Nós já fizemos um vídeo anteriormente do porquê o homem e agora nós vamos trazer aspectos do porquê a mulher trai. E, Arina, eu até começo perguntando para você: por que, que você acha que as mulheres traem? Por muitos motivos. né? Inclusive, temos uma lista aqui para seguir. Vamos seguir? <risos> um briefing script. <risos> É, o primeiro ponto que, que a gente colocou, mas eu não concordo que é o primeiro ponto, né? Mas muitas mulheres acabam traindo por vingança. É, ela foi traída, algo aconteceu, ela se sente mal por algum motivo. Normalmente é porque ela foi traída, né? Você não acha? Então, eu acredito que quando se trata do aspecto de vingança, realmente é para devolver algum tipo de comportamento... Ou a pessoa ela acredita que ela precisa fazer a outra sofrer através do aspecto da traição em si. E aí ela fala, olha, eu vou me vingar porque aquela pessoa não me, me valorizou, eu vou me vingar porque aquela pessoa me traiu, eu vou me vingar para aquela pessoa se sentir mal. E aí eu coloco esse aspecto da vingança exatamente por isso. É uma traição baseada em dar um troco de volta diante de qualquer tipo de situação que você tenha vivido e tenha sido extremamente frustrante. Aí eu coloco uma vingança. Mas, é, antes da gente falar de outro tópico, eu penso sempre o seguinte, no, no sentido do porquê as mulheres traem. É, para uma mulher chegar a, ao comportamento de, de traição, para ela pensar a respeito obrigatoriamente o relacionamento dela já já está naqueles momentos derradeiros. Exatamente. É, chega um momento onde a pessoa ela já se sente tão abandonada, é, se sente tão sozinha, que ela tem uma perspectiva de que ela pode ir embora já. Ela já não quer mais estar naquele lugar, não quer mais estar naquele relacionamento. E aí, assim, se ela sente essa, essa sensação e essa condição de que as coisas não vão bem e ela sente vontade ou tem poder para ir embora, né, desenvolver essa, tipo, ó, agora eu vou embora, né, isso aqui não me cabe mais. Aí começam a é, ter aberturas para traição até o rompimento desse relacionamento. É, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, começa daí. Exatamente. A traição feminina ela é muito diferente da masculina, acho que isso é muito importante a gente falar para as pessoas que estão ali nos assistindo, né. A traição feminina, não. ela tende a ter um, uma perspectiva diferente da masculina. A masculina tende a ter aspectos muito mais de necessidades do próprio homem. É fisiológico, é mais, uma questão mais fisiológica, né? De... Ou de caráter. Pode ser. Né? Uma falta de caráter ou uma falta de necessidades fisiológicas atendidas. Ou excesso de... Já a feminina não, ela, ela costuma ser sempre uma consequência de algo. Sim. Não acha? Tem também a questão do punho afetivo. Né? Sim. É, é, até... Falando de outro aspecto, aspecto aqui do porquê a traição feminina. É, eu acredito que esse é bem severo. Quando já existe muita falta de respeito dentro do relacionamento. E essa falta de respeito faz com que a mulher perca admiração pelo parceiro ou pela parceira dela. Sim. Né? E isso dá é, bastante embasamento e bastante força para que a pessoa ela possa pensar na possibilidade de trair ou chegar nos meios e nos fins da, da traição em si. Então, quando há essa essa ruptura no sentido do que a pessoa idealiza no outro, aí vai acontecer a traição também. Infelizmente, imagina como que é como seria perder a admiração da pessoa que se ama. Não é legal, né? É, é justamente uma consequência, né? A traição feminina costuma ser consequências de né? a vingança é uma consequência do ato do outro e ela acaba se vingando. É, trair por causa da falta de admiração é uma consequência de alguma coisa, né? Dificilmente a mulher acaba traindo por livre e espontânea vontade dela. Claro que existe, né? Mulheres que também não têm caráter, que também têm necessidades fisiológicas não atendidas. Em casa, ela vai procurar fora. Mas os Como? maiores indícios, então, estão relacionados a essa questão afetiva emocional. Isso. Né? Já não é tão parecido com o homem. Isso. Mas você não acha que as coisas estão um pouco parecidas hoje? Quando se trata sentido? dessa questão, como você falou, de caráter e fisiológico. Você acha que a mulher ela está muito parecida com o homem nesse aspecto? Porque quando se trata de falar de sociedade atual... né? Vamos colocar aqui, tanto homens quanto mulheres, eles não não estão nos lugares deles em relação à questão de polaridade. Está meio hum. misturado. Você não acha que está muito parecido? Às vezes, hum. eu já, já presenciei em consultório homens que traíram... Com, a, com o mesmo, os mesmos sinais muito parecido com o feminino, que era um aspecto é, emocional afetivo também. É muito difícil generalizar, né? Porque é muito individual, isso é muito pessoal e é muito dentro de relações, que são feitas de duas pessoas. Depende, eu acho, depende, a gente pode olhar e também depende com quem a gente convive, se a gente convive com muitas pessoas em polaridades, né, mulheres muito mais masculinas do que femininas. A gente vai ver questões muito específicas de mulheres que estão tendo esse comportamento mais masculino. Ah, então aqui a gente é realmente deixando claro aqui que estamos expressando aqui o senso comum então, do porquê as mulheres traem. Né? A gente não está entrando nesse conceito mais nichado de individualidade. Então é mais o senso comum. É, a gente, tá, a gente pegou aspectos gerais, e, mas tudo depende muito de cada caso a caso né Perfeito. a gente tenta generalizar para poder mostrar um âmbito mais abrangente mas é muito difícil né uau. chegar nesse é por isso bom né? uma é. outra consequência assim que eu né vejo aqui na nossa lista como extremamente assim Uau é importante pensar lembrar disso aqui também é, são as mulheres que elas não se sentem mais amadas, elas não se sentem mais desejadas, né? ou elas não se sentem mais protegidas. Então, como elas não têm mais esse tipo de. Eu, eu diria que é um, um aspecto no sentido de, de fortalecimento em relação ao ego. Como elas não têm mais esse, esse feedback do outro, né? a predisposição delas a atrair também se torna muito maior. É, a gente conhece algumas pessoas que têm isso, né? Alguns relatos que a gente já recebeu de homens que não sentem mais desejo pela parceira e já deixam claro isso. Né? E não são um, são vários. Inclusive, a gente já pode colocar junto nesse mesmo balaio outro ponto, quando a mulher não sente mais desejo pelo parceiro. Quando ela não ama mais o parceiro. Quando ela também não sente mais parceria ali. Né? que a gente recebeu uma pergunta no Instagram esses dias. De uma mulher que estava falando sobre isso, lembra? Bem Sim. no comecinho, que a gente começou no Instagram? Ela falou que não sente mais atração pelo parceiro, que ele não se cuida, né? Que ele não tá nem aí para a questão de aparência, para a questão do próprio corpo dele, para a questão de cuidado da própria saúde, e isso faz ela perder a admiração. Né? Ela não tem mais tesão nenhum por ele, e ela falou até que não amava mais ele, né? Foi bem forte. E que ela tá na relação e ela continua. Nossa, você me fez lembrar de um relato que eu tive uma vez no consultório. De uma cliente, assim, que quando eu comecei a atendê-la, ela era fascinada pelo marido. E ela falava, ah, eu amo demais aquele homem, não posso perdê-lo. Quando ela perdeu a admiração por ele, ela falou, assim, que até o suor dele na hora do sexo incomodava. falou, olha, o suor dele encosta em mim, eu não quero saber dele, eu quero que aquilo acabe rápido. É, e também isso causou questões baseadas em indício para ela atrair. Olha que interessante. Exatamente, porque você desconecta do outro, né? Tem uma desconexão em todos os sentidos, inclusive na questão fisiológica, na questão é, hormonal, né? O cheiro, o toque, a presença, a voz, tudo do outro incomoda, <risos> né? Aquele encanto já era, então tudo passa a ser muito. Ah, é, o que a gente estava falando no começo, uma das coisas interessantes é, relacionadas à mulher, no, no sentido de de consequência como traição quando a mulher ela também ela ela já tem uma uma é como se fosse uma perspectiva de de que ela já percebesse que ela pudesse abrir mão de tudo né que ela pudesse abrir mão daquele relacionamento que ela pudesse abrir mão de estar tá tão próxima daquela pessoa né? abrir mão no sentido de ir embora esse é o próximo aspecto exatamente exatamente né, que é quando a mulher pensa que quando ela já quer ir embora, ela já não quer mais estar nessa, naquele relacionamento, como é o caso daquela moça, ela não quer mais estar no relacionamento, ela não tem mais admiração, ela não tem mais tesão, ela não tem mais vontade, mas por algum motivo maior, ela acaba ficando. O que, que são esses motivos maiores? Pode ser... Infinidades, por causa da questão da família, que pra ela é muito importante. Pode ser financeiro. Pode ser, ela pode ser dependente financeiramente dele. Isso acontece muito com as mulheres, né? Uma quantidade exorbitante de mulheres que você já atendeu assim. Sim. Inclusive, né, eu conheço muitas, já atendi muitas assim também. E muitos relatos vêm né, de mulheres em vídeos do YouTube nosso, mensagem do direct, caixinha, de mulheres que não podem sair da relação porque elas são dependentes financeiramente. Outras já são dependentes codependentes emocionais, né? Aquela moça que também chegou dando o relato dela, ela é a provedora financeira da casa, o cara é só pendurado nela, literalmente, <risos> não é força de expressão, é real, o cara é pendurado nela porque o cara não trabalha, o cara não faz nada, ela que trabalha junto com a filha, lembra? E ele é um Zero à esquerda mesmo, né? Eles não têm mais nenhum tipo de relação, ela não tem mais admiração por ele, ela não tem mais tesão por ele, mas ela continua no relacionamento. É, o se não é fosse, talvez se não fosse a questão do caráter dela, seria um precedente para. Para trair. Para trair, né? Para ter uma outra pessoa. Exatamente. Né? Não sabemos se ela trai ou não, isso a gente não sabe porque ela não relatou. <risos> mas <risos> ela é uma codependente emocional, provavelmente, né? Um relato de direct é muito difícil da gente chegar a essa conclusão, precisaria saber um monte de detalhe. Mas provavelmente ela é uma codependente emocional, porque ela está com ele há anos sendo assim e totalmente insatisfeita. Né? Se ela traiu, já não sei. Mas também, né, essa questão de não abrir mão do, do relacionamento pode ter a ver com filhos, questões da própria crença da pessoa: ah, casou, tem que ficar casado para sempre, tem que separar. Né? Casou, Religiosa, dogmática, não pode separar senão Deus vai punir, se né? senão o que, que as pessoas vão dizer. Né? Que tem que ter um homem na porta, como é que é? Tem que ter um chapéu na porta. Essa eu escutei de um familiar, né? Ó, é. tem que ter um chapéu na porta lá pendurado, mesmo que o chapéu não seja utilizado, mas o chapéu tá na porta lá para impor respeito. Olha, isso é uma crença né? Bem, bastante né? limitante, porque a pessoa fica num casamento onde ela não quer mais né, estar, não quer mais permanecer e... Não sei não, mas me lembro que vindícios vi de traição ali, mas... Enfim. Polêmica, polêmica, polêmica. Muita polêmica. É. <risos> Bom... Outro aspecto, amor. Vamos lá. Quando outra pessoa, né, ela dá... Quando outra pessoa aparece, assim, no relacionamento... Né? Hum, surge não, não, não, um gostosão, bonitão, Não obrigatoriamente, no relacionamento Aparece na vida, pode aparecer vida. no trabalho, na academia É, a gente vem aqui, de repente, gravar um podcast Aí o cara que veio aqui arrumar, de repente, é um gostosão Não era, né? Não era, infelizmente não era Podia ser um bonitão, gostosão, cheiroso, né? Tchan. E eu tô ruim com o Everton aqui, eu já olho pro cara e já... já... Já surge um tchananã, né? O indício, aí é, já rola ali uma... Né? Uma jogada de número de telefone. É, então, a grande. Então, essa é uma, uma das coisas que acontecem também muito dentro do aspecto da traição. Quando a pessoa ela já não tem mais é, nenhum tipo de feedback do parceiro. Então, assim, de convicção baseada em respeito. O parceiro já não, não estimula mais a mulher. Né? O parceiro já não. Sabe aquela coisa de pessoas que se tornaram ou amigos de república. Né, ou muito... A convivência se tornou algo muito, muito habitual, assim, no sentido de... Maçante. são Um são... saco. Exatamente. São duas pessoas que estão só dividindo o mesmo teto. E aí, de repente, aparece uma outra pessoa que tem todos os encantos, todas as questões do que o outro, ou que a outra precisa, e fala, nossa, mas que cara interessante. normalmente isso acontece aonde? Onde? Onde? No trabalho? Sim. A maior incidência é trabalho. Porque tive, é onde tive eles mais. Eles Tive clientes que atenta. aconteceram exatamente isso: que estavam numa situação de um casamento assim bem, bem falido. Só que eles não conversavam a respeito disso, sempre colocavam para debaixo do tapete. E aí, no trabalho, ela se apaixonou por um colega de trabalho. E você já parou para observar quando o motel é mais cheio? Você sabe. <risos> você sabe? Sei, sei. Quando? Horário de almoço são os horários mais lotados de Durante motel. a semana. Durante a semana, exatamente. Almoço executivo. Dá uma bimbada <risos> e come lá. Sai todo cheirosinho, né? Cabelinho limpinho, cheirinho de sabonete de motel. Por quê? Sim, são as pessoas que estão né, exercendo essa questão da traição né, com maior incidência no trabalho. Normalmente você vai entrar no motel, se você tem curiosidade, vá no motel na hora do almoço. Olha lá, sempre no motel você vai ver dois carros durante a semana na hora do almoço. Não, o é eles do motel. servem almoços deliciosos no motel, viu? Meu Deus. Talvez, dependendo do motel, serve mesmo. Olha, uau. Exatamente, naqueles <risos> é aqueles beira de estrada, né? <risos> Enfim, polêmicas pra lá. <risos> Acho que é isso, não é meu amor? É, Acho que essas exatamente. são as incidências então, maiores. Falamos aqui hoje sobre essa questão do porquê as mulheres traem, é, demos algumas evidências, trouxemos algumas evidências. É interessante exatamente. falar sobre isso porque a gente tem que entender conceitos é, para poder explicar sobre isso, para poder falar sobre isso. É, a gente não pode deixar com que as coisas se tornem tabu para a gente não poder falar sobre elas e as pessoas acabarem continuando empurrando mais para baixo do tapete. Isso se tornar um aspecto sombrio da pessoa e a nunca queria falar sobre isso. Então, assim, tudo que a gente traz aqui é exatamente para debater, para ajudar as pessoas para elas terem mais consciência e cada vez mais poderem falar a respeito de coisas que são cabeludas, malucas, para se sentir melhor, para resolver, para ter uma nova perspectiva. Então, se você... Sabe de alguém que tá passando por uma situação assim, que tá traindo. Se você é essa pessoa que está quase, ou já traiu, ou se você é um homem que tá vendo, que tá enroscado esse relacionamento aí. E a gente levantou vários tópicos, que pode ser que a sua mulher vai te dar uns chifrão, <risos> vá falar com ela. <risos> né? Importantíssimo, você não acha? Exatamente. É vão ter um diálogo, vão ter uma comunicação melhor, porque tudo pode ser revertido. A nossa ideia de fazer esse vídeo não é só jogar a merda no ventilador, mas é que você faça alguma coisa com isso, né? Que te ajude aí de alguma forma. Ah, e o mais importante, sempre, em qualquer circunstância, nunca deixem as coisas chegarem ao ápice. Procurem ajuda se vocês verem que vocês não estão dando conta sozinho. Sempre procurem ajuda. Procurem uma ajuda profissional para que vocês possam é, alinhar e equilibrar todas as questões que estão desalinhadas e desarmônicas. É, lembrando, como sempre a gente gosta de lembrar, não deixa chegar no saco de quase terminar o relacionamento. para procurar ajuda, por favor. Ajuda os terapeutas aqui, né? Procure antes, tá enroscando? Vai procurar ajuda. Perfeito. Beleza? É isso aí, gente. Então, se cuidem aí. Um abraço, beijo no coração de todos e a gente se vê na próxima. Até. Tchau.